Eu estou aqui com o João Pacífico, super obrigada pela oportunidade de conversar comigo. Me conta um pouco o que que você faz, né? Você é fundador do Grupo Gaia, tem aí uma história incrível, mas eu sei que você tem várias outras atribuições. Me conta Legal, um pouco dessa história. Legal, obrigado obrigado pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar. Um, nem começando nem muito pela história, mas o que a gente tem hoje, eu montei uma empresa do mercado financeiro Uh, 11 anos atrás, tá, que se chama Grupo Gaia, que a gente já emitiu mais de 17, 16, 17 bilhões de reais em operações financeiras, um volume bem relevante, em securitização imobiliária do agronegócio, nosso principal negócio. Uh, uh, também escrevi livro, uh, ano que vem publico o segundo livro, uh, sou LinkedIn Top Voice, que é uma seleção que o LinkedIn escolhe de algumas pessoas que têm, escolhido pelo próprio LinkedIn, que tem uma, uma boa influência, lá tem mais de 460 mil seguidores. Mas acima de tudo, eu sou a pessoa que quer fazer com que as empresas e os líderes reflitam e façam as coisas de uma forma diferente do que vinham sendo feitas até hoje. Acho que isso é o principal. né? Não é muito o, o, o que você faz, o como você faz, mas o porquê você faz. Acho que isso é o mais relevante. E a Gaia é uma empresa que mostra muito isso. Eu montei uma empresa no mercado financeiro há 11 anos, eu não tinha grana nenhuma. tá? Qual foi a primeira estratégia que eu tive? Uma estratégia genuína, obviamente, né? porque não fiz isso só pela estratégia, mas para atrair talentos, para atrair gente boa. Eu comecei a estudar a felicidade. E aí, investir na felicidade das pessoas que trabalham comigo. Algo tão óbvio, né? Todo mundo quer ser feliz. E aí, investindo, investindo em aprender sobre felicidade e aplicando isso dentro de casa, a gente conseguiu atrair grandes talentos. Tem milhares de pessoas que querem trabalhar na Gaia. Milhares. Milhares, assim, dezenas de milhares que mandam o currículo a gente, é muito grande mesmo a quantidade de pessoas. E eu tenho certeza que quase ninguém quer trabalhar com a gente porque a gente faz securitização imobiliária. As pessoas querem trabalhar com a gente pelo porquê a gente faz isso. Como a gente impacta a vida das pessoas, seja quem trabalha lá dentro, seja quem não trabalha lá dentro. E esse é um grande, uma grande mudança, porque eu compito com caras gigantescos, eu consigo atrair talentos que poderiam ganhar mais em outros lugares, mas vêm trabalhar com a gente e vem trabalhar com a gente com outro espírito, não é com o espírito só de quanto eu vou ganhar, quando eu vou ganhar meu primeiro milhão, não. Vou trabalhar com a gente porque, caramba, que legal, quero fazer parte desse sonho, quero sonhar junto, quero construir. E, então, isso é um pouquinho do que eu faço. Muito bom, João. É, o quanto você relaciona é, consciência e dinheiro, né? o quanto a gente hoje em dia realmente analisa muito mais o produto interno bruto, mas o que você está trazendo aqui talvez seja um conceito de a felicidade interna bruta, que a gente vê em, em alguns outros países, né? uh, também já está sendo inserida nesse contexto, efetivamente acontecendo na sua empresa. E aí como, como você balanceia? Porque o inconsciente coletivo é busca por dinheiro, busca pela satisfação e não busca pela... Felicidade, consciência, por exemplo. Né? Exatamente. Consciência. Não, como, como você avalia, exatamente, consciência e dinheiro? É o seguinte, o nosso cérebro, ele é muito ruim, e os neurocientistas falam isso, para prever o que nos faz felizes. Porque assim, vamos partir do princípio que todo ser humano quer ser feliz. Todo mundo que tá assistindo a gente, tenho certeza que essa pessoa quer ser feliz. E a gente, o cérebro, ele engana a gente, não só o cérebro, mas como muito do meio que a gente tá, ele engana a gente fala o seguinte, ó, se você tiver poder, fama e dinheiro, você vai ser muito feliz. Vai ser muito feliz. Então, pode ter, vai atrás de grana, poder e dinheiro que, putz, não tem erro. E quando você começa a entender um pouco mais isso, estudar, e as pessoas que chegaram lá? As pessoas que realmente têm fama, poder, ou dinheiro, ou as três coisas. Essas pessoas, elas estão felizes por causa disso ou não? E a resposta é muito clara, não. Não. Não, não, não ficam mais felizes. Pelo contrário. Né? Muita gente chega até lá, e aí percebe que tem um vazio gigantesco, porque eu garanto para você, se você olhar a sua conta corrente e falar, nossa, eu tenho, eu não tô... lógico, peraí, só um parênteses, aqui eu não estou falando que não tem as condições mínimas de subsistência, se está passando fome, se está passando necessidade, eu acredito que não é o caso de ninguém que está aqui na... Então, digamos que você tenha as condições básicas, legal, tal, tal, tal, mas se você olhar a sua conta e tiver muito dinheiro, mas você não tem amigo, você não tem família, você... Uh, tem um monte de gente pressionando você. Você tá com depressão, ah, mas pô, eu tenho dinheiro, não vai curar. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, você não vai curar. E isso a gente vê, né? Então, o que é muito comum, a pessoa, a, a, a sociedade te mostra e o seu cérebro acredita nisso: que, putz, ter seguidor é uma coisa que vai me fazer feliz. E aí, um dia você vai falar: caramba, isso aqui não, não vai me fazer mais feliz, não vai me fazer mais feliz, né? E, e, e esse é o ponto. Então, fica nesse negócio. E aí, alguns que estão lá em cima. Acho, chegou lá e falou: Não, mas peraí, eu achei que era aqui, mas eu tenho que conseguir mais, então. Daí fica aquele ratinho correndo atrás, né? Então, ah, eu tinha conseguido um milhão, ah, beleza, mas um milhão não era 10 é milhões, é 100 milhões. Aí o cara que tem um bilhão, ele quer dois bilhões. E aí, e, e, e vai indo atrás, não, deve ser mais. Ah, eu tenho 500 mil seguidores, não, agora eu quero um milhão de seguidores, agora quero. E, e, e não acaba isso, não acaba. E a vida vai indo assim. Aí o que você tem que fazer? Você para, pensa, reflete e começa a, a refletir sobre a vida, né? Até onde vale a pena eu chegar E aqui a turma está no começo da carreira né? Chegar no final da carreira e falar Nossa, que carreira miserável eu tive Passei por cima de um monte de gente Ou eu ganhei ou não ganhei dinheiro ok Mas, putz, estou triste, estou sozinho Vale a pena isso, né? Vale a pena. Isso é muito louco, né? Porque é muito louco. E assim, é só você olhar de verdade e, e, e aprofunda. A vida no Instagram, a vida não é aquela fotinha do Instagram, ninguém fica 24 horas por dia com aquela carinha que a pessoa tirou no Instagram ou fez aquele story. Não é isso, gente, não é isso, vocês sabem, né? Todo mundo aqui sabe que tipo, você vai olhar o Instagram da pessoa, você não consegue saber como ela é. Não consegue, né? A não sei que a pessoa coloque textos, alguma outra coisa mais profunda, mas que dificilmente é o caso. Então, é a gente aprende uma coisa, a gente acredita nisso e a gente fica fomentando isso. Aí o que a gente tem que fazer é parar, refletir e começar a, a se questionar, né? E, a se questionar. E, e o questionamento não quer dizer que você é contra aquilo, não. É só se questionar aquela mente de criança, uma mente de cientista, né? O porquê isso? O porquê? Será que é? E quando você começa a se aprofundar nos assuntos, e se aprofundar muito mesmo, não é só vê uma frase bonita na tela, não se aprofunda nisso, você poxa, peraí, acho que a vida é um pouco diferente do que eu estava achando. E aí você começa a criar uma consciência diferente. Você começa a se conhecer melhor. Você vê o que te faz feliz de verdade. Ah, João, então você está falando isso aqui, você é comunista, você uh, é contra o lucro. Não, não, nada disso, gente, nada disso. Não tem a Gaia para pagar as contas, você é de lucro, senão a gente não paga as contas. Né? A gente não cresce, senão a gente não, não contribui com o planeta, contribui para realizar os nossos sonhos. Mas você começa a olhar o lucro como uma consequência e não como um, o objetivo. Isso muda muito a forma como as pessoas olham, tá? E, e muda muito mesmo, porque quando você investe na bolsa, você só olha ah, o lucro da empresa, o lucro projetado da empresa. Mas, e aí é uma, uma reflexão, vale a pena você investir numa empresa que vai gerar um lucro grande, mas que está fazendo mal para as pessoas? Vale a pena você investir numa empresa que vai ter um lucro grande e vai fazer mal para o seu pai que trabalha lá? Ou para a sua mãe? Essa empresa deixou sua mãe deprimida? Vale a pena? Ou vale a pena você trabalhar numa empresa que está... Ou você investir numa empresa que vai gerar um lucro grande, mas que está destruindo o meio ambiente? Vale a pena ou não? Então, e aí começa a fazer essa reflexão. E o que está acontecendo cada vez mais forte é o movimento de ampliação dessa consciência do que está acontecendo no planeta, do que está acontecendo nas relações de trabalho e que essa formulinha mágica não funciona, de você trabalhar um monte, passar por cima das pessoas, ganhar um monte de dinheiro e ser feliz. E não acontece, não acontece. A, a, a, a ciência já mostrou que não é assim. Então, uh, acho que a gente tem que des, uh, desembaralhar tudo, vou, coloca de novo e começa. Vamos começar a questionar o que a gente quer de verdade e o porquê a gente quer. E aí, essa carreira, uh, essa forma de enxergar a vida é muito diferente e você começa a pensar muito mais no outro. Você entende que você não está sozinho. Não é você contra os outros. É você com os outros. Né? E, isso, e a Gaia é uma prova disso. Essa empresa que, que, enfim, que eu montei, que eu trabalho, é uma prova disso, a gente uh, sempre prosperou em N crises que o mundo teve, nunca captamos um centavo de dinheiro, eu não sou herdeiro, e está crescendo, está ajudando as pessoas. Na crise, na pandemia, a gente ajudou, ajudou um monte, gente. Ajudou empresas, várias. Levantamos dinheiro, geramos emprego. E como? Com essa visão muito mais uh, consciente de planeta e de vida do que aquela visão de que, poxa, estamos numa guerra. Não é bem isso, eu acho. Perfeito. É, toda essa, essa sustentabilidade né que você está trazendo Outro dia eu li é, Que a gente estava exatamente discutindo sobre lucro, sobre investimento E, e hoje em dia, assim a, a, Quer entender? Primeiro entenda os seus valores Quais são os seus valores? E aí você vai colocar o seu dinheiro aonde os seus valores estão E aí, consequentemente, a gente vai Que é o que você provavelmente, né, intuitivamente fez há 11 anos quando você começou a desenvolver a Gaia. Agora João, é, tudo que você traz né, é, é diferente. A grande maioria das pessoas, e até você estava trazendo aqui, tem esse olhar individualizado, esse olhar do uh, da conquista de que eu sou separado do todo, de que eu preciso da minha satisfação, do meu status, do meu dinheiro, do meu ego né? De abastecer a mim E acredito também que é uma fase uh, natural da maturidade né? Então quando a gente está com 19, 20 né? Você tem ali um momento de se posicionar na sociedade E buscar pelos seus uh, interesses O que, que você fez de diferente desde o começo? Além de estudar felicidade para poder estar aonde você está hoje com o reconhecimento que você tem na sua profissão, né? Como sendo um influenciador, obtendo lucro. Depois eu vou te perguntar o que que o que que é o lucro hoje para você, mas me conta um pouco uh, do seu autodesenvolvimento, né? O que que você cultiva? Legal. O que que tem aí para gente, para as pessoas poderem se espelhar? Legal. Eu acho que Duas características fundamentais que eu procuro manter em mim são a humildade e a garra. Tá? E humildade é você uh, sempre estar tá dando valor para as outras pessoas, dando valor para os outros. E, e não ah, é se colocar lá em cima, porque isso desmonta qualquer um. Então, uh, ter esse olhar humilde. E por outro lado, ter esse olhar de garra, de realmente você lutar, de você, poxa, você quer aprender algo? Se dedica para isso. E essa dedicação, lógico, às vezes você pode estar sofrendo um pouco mais, mas não é para sofrer, é para ser com prazer isso daqui. Então, é, é, é esse o grande objetivo, de você, de um lado, ter uma humildade grande e, por outro, ter essa garra para correr atrás. E, juntando essas duas coisas, ah, trazendo um olhar curioso, que eu falei agora há pouco, para a vida. Né? E tá sempre tipo buscando, por que isso? Por que aquilo? E não questionando de forma chata, mas questionando de forma é, interessada. Né? Você vai lá e entende. Isso por várias frentes, eu quebrei vários paradigmas nisso. Um paradigma recente, que provavelmente é um paradigma de todo mundo está assistindo a gente agora, todo mundo, eu acho, que uh, eu tinha uma visão que no MST, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, só tinha bandido e terrorista, o que eu ouvia na mídia. E por que não visitá-los? Por que não conhecê-los? Estou ouvindo de terceiros, né? Uma coisa é uh, um falou para outro, falou para outro, que se falou não sei o quê, não sei qual é o interesse dele, eu a é procurar, pesquisar atrás, visitei, conversei com um monte de gente e comecei a questionar e eu vi que tem um trabalho maravilhoso e que eu tenho certeza que todo mundo aqui já comeu um produto deles. Grande parte do, do produto do, do, da agricultura orgânica do Brasil uh, vem do sem terra, e não vem com uma marca sem terra, vem Corim, vem não sei o que vem, vem, a gente não sabe, quando eu fui lá eu vi empacotando arroz de, uh, orgânico, eles são os produtores de arroz orgânico do Brasil, da América Latina então, super bacana, assim, super bacana e não roubaram nada de ninguém então, se começa a questionar as coisas da vida. Poxa, por que isso? Por que essas pessoas estão me falando isso? Será que é isso mesmo? E eu acho que é, estar sempre assim... Então, o que eu sou hoje e o que eu acredito hoje é muito diferente do que eu vou ser e vou acreditar daqui a cinco anos. E tudo bem. E tudo bem. Eu tenho que aceitar que uh, uh, a gente está aqui para evoluir como ser humano. Né? E aceitar. Poxa, há cinco anos eu achava uma coisa, há dez anos eu achava outra, há quinze achava outra e daqui a cinco eu vou achar outra e tudo bem. E tudo bem, e esse processo. é então, você entender que, independente da, da, da idade que você tenha, isso é uma caminhada, não é uma chegada. E aproveitar cada passo dessa caminhada. Pensa que, tipo, numa maratona. Às vezes você fala assim, ah, só quero olhar a chegada. Mas a maratona você tem que correr 42 quilômetros. Então, se você conseguir, a cada quilômetro, puss dar uma passada maior, dar uma passada melhor, aprender dentro da própria caminhada, começar como só correr, você viu que a sua passada não estava legal, aí você corrige a sua passada no meio, poxa, agora eu vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, e aí você vai corrigindo essa caminhada e esse que é o legal, você entender que é uma caminhada, não o dia que, quando eu. Eu entendo que no começo da carreira, especialmente, é tudo muito novo, né, e, e tem essa necessidade de reconhecimento, que todo ser humano tem de alguma forma, poxa, eu quero ser reconhecido, eu quero ser alguém na vida, tal. Tá? Mas eu acho que a forma de, de ser reconhecido, não é fazer para ser reconhecido, mas isso aqui, quanto mais valor você agrega para o outro, mais os outros vão querer estar tá com você. Né? Ao invés de você olhar só para si, se você consegue agregar, você está na empresa, você fala assim, ah não, só vou fazer o que eu fui contratado, me contrataram para fazer isso, só vou fazer isso, tal, tal, tal. Tem muita gente que fala isso. Só que você fala assim, poxa, eu quero agregar muito valor, eu quero ajudar mesmo. Lógico, fazendo o meu trabalho primeiro, que eu fui contratado, não vou deixar de fazer, mas o que mais que eu posso fazer? O que mais eu posso ajudar? Como eu posso ser útil para os outros? E quanto mais útil você for para os outros, mais gente vai querer que você trabalhe com essa pessoa. Né? É bem óbvio isso, né? Poxa, aquele cara lá, aquela menina super dedicada, tal, vem, pergunta, ofereceu ajuda, me ajudou, tal, apesar de nem precisar fazer isso. Nossa, tem uma oportunidade, eu vou indicá-la. Vai vir para cá. E é esse o ponto, né? Você não fazer para você, você... Quanto mais você faz para os outros, quanto mais se colabora para os outros, mais você vai ter esse reconhecimento, por incrível que pareça. E vai ser bom para a carreira também, né? Então, é ser útil para o outro, né? é olhar menos os, as obrigações dos outros, os seus direitos, e mais o como você pode ajudar os outros. E acho que isso é muito rico numa carreira. Muito bacana, João. E até postando aqui essa, essa sua última fala, né, de ser útil aos outros. Eu li que você tem projetos com crianças, né? exatamente de educação em saúde mental E aí você até diz né? que não adianta dar o conteúdo se as crianças estão emocionalmente doentes me conta um pouco mais, né? quantos mil jovens você já... Quer dizer, no número que eu tenho são 4 mil crianças, mas talvez já tenha ampliado esse é número. Subiu bem. É su... né? é, não, a, gente já tem, a gente já atendeu já diretamente, em programas regulares, mais de 12 mil criança, jovens, crianças e jovens no Brasil. Todos em vulnerabilidade social, já treinamos mais de mil professores. E, e nessa busca, na verdade em 2014, eu resolvi montar uma ONG, a Gaia Mais, para atuar justamente na educação básica, ajudar as crianças, porque você começa a entender os privilégios que a gente tem por estar aqui, por a gente ter tido essa criação que a gente teve, as oportunidades que a gente teve, e nem todo mundo tem essas oportunidades, pelo contrário, né? a grande maioria do Brasil não, não chega nem de perto até as oportunidades que a gente tem. E quando você começa a, a entender a realidade, isso, se você tem um pouco de empatia, você faz, isso te incomoda, né? você fala, caramba, putz, que injusto né? uma criança tá assim e e eu não tive nada disso, e não é questão de ter culpa pelo que eu tive, mas é é ter empatia e compaixão pelo outro, né? especialmente compaixão, a compaixão, Daí um pouco, a compaixão ela tem a ação junto. E aí, eu montar uma ONG, mas não tipo pai, ah, eu sei tudo, não, como eu falei, não sei nada. E aí eu contratei pedagogos para desenhar um programa que fosse legal. Daí a gente começou ensinando, a minha ideia inicial era português, matemática e brincadeira, e educação física, até esporte. A gente trocou esporte pela brincadeira e foi indo e foi indo. Quanto mais a gente foi estudando, né, a nossa turma, essa questão de inteligência emocional, de saúde mental, foi emergindo. Daí a gente viu que não adianta você falar assim, ó, oh, vou pegar o professor de Harvard, de material super top, para ensinar aquela criança que está deprimida, para ensinar aquela criança que está com estresse. E isso não, ela não vai aprender, não vai. Então, o problema é muito mais embaixo. E aí que a gente foi lá e focou, e a gente foi atrás de muito da ciência, tal vários super especialistas para aplicar isso. E daí a gente tem alguns programas, tem um que é um lugar físico nosso, que é em Piracicaba, lá é um grupo menor, lá são 70 e poucas crianças, tem alimentação, que é super relevante para elas, é a principal alimentação de quase todas, e essa parte socioemocional muito forte, mas também joga conteúdo. E... Em escolas públicas, que a gente vai, em vários lugares do Brasil, só a parte só a parte socioemocional. que a gente viu que é fundamental. E aí, a parte socioemocional, ela é fundamental em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. né Não só. A gente faz isso lá, porque é, é, o, é, é o propósito da ONG, é ajudar as crianças que não têm em mais vulnerabilidade, mas, de qualquer forma, é uma coisa que eu faço na Gaia também, né? na empresa. Então, é você olhar essa questão de habilidade ambiental, porque é o seguinte, e cada vez mais isso, tá uh, o, a máquina vai estar sub, tá substituindo muito, as coisas mais operacionais cada vez mais são substituídas, mas a questão humana, a máquina nunca vai substituir a gente. E por, por outro lado, mas, é, nem por outro lado, mas acrescentando a isso A gente nunca teve um desenvolvimento tão grande, tecnológico, de tudo no planeta E nunca teve níveis tão altos de depressão, ansiedade, burnout, que é o estresse no trabalho enfim, Nunca teve tão alto e, Poxa, como assim? A gente evoluiu um monte, a gente leva agora o homem para o espaço Com empresa privada, com não sei o que tá, tá, Um monte de coisa enorme que a gente faz O carro vai dirigir so, sozinho e tal e a gente não consegue uh, cuidar da gente mesmo, né? Os níveis de depressão estão super altos, as pessoas tomam um remédio para ficar acordada, depois toma remédio para dormir, depois não sei o que e tal. E aí você fala, caramba, tem alguma coisa errada com isso, né? E o grande ponto é que a resposta está dentro da gente. E a ciência já mostra para gente. Então, daí a importância enorme de olhar essas habilidades socioemocionais no trabalho também. Porque, e aí, uh, como eu falei antes, todo mundo quer trabalhar com alguém que gera valor. É, mas também, se alguém gera valor, mas é uma mala sem alça, é complicado, né? Aquela pessoa chata pra caramba. E se você trabalha com alguém que, é, que, é, que gera valor, mas que é uma pessoa compassiva, que é uma pessoa que entende de ser humano, poxa, aí sim você vai querer estar com ela. Aquela pessoa que transmite paz, que ajuda você a se desenvolver, que, que tá lá, que não faz você sofrer, né? E hoje o que mais tem, até é líder tóxico pra caramba, tal, né? esses chefes que tal tal tal. Se você é um, é um líder que consegue olhar a sua equipe de uma forma diferente, né? várias pessoas vão querer trabalhar com você da mesma forma, né? Porque você, enfim, você está lidando de uma forma mais humana com a sua equipe. Né? Daí o cara chega, aí dois amigos conversando, não fala: "Poxa, nossa, não aguento mais olhar para a cara desse meu chefe". O outro: "Nossa, eu super me inspiro nele todos os dias". Uau, né? Para quem todo mundo vai querer trabalhar. E acho que esse é o ponto. Então, é algo super relevante que a gente levou para o lado para a turma que é, mais sem privilégios, né? e mais vulnerabilidade e que vale em todo lugar. né E que eu tento passar isso aqui também para quem tem privilégios hoje. Muito bom, João. É, quais são? Né, você mencionou que dentro da Gaia, vocês também desenvolvem habilidades socioemocionais. Né? E você chama até Carinhosamente a turminha de Gaianos Então acho que já mostra até o, a forma como, como você lida com todo, toda a equipe Quais são efetivamente as, as iniciativas? O que, que vocês fazem? É treinamento, é meditação, é Legal. atividade física Enfim, o que, que, o que, que é feito para treinar né, e desenvolver uhum. as habilidades de inteligência emocional né? Que a gente sabe, a pesquisa Mostra para gente que é treinável, que a gente precisa trabalhar. Isso. São treinos mentais que a gente faz uh, para poder desenvolver essas habilidades que a máquina não vai substituir. Então, o que, que você Exatamente. faz? Exatamente. É, o que é importante é, é ter uma série de atividades. Né? Eu acho que não é só uma coisa: para construir a casa, você tem que ter vários tijolos. Não adianta você colocar só uma parede que não vai, não vai ser uma casa. Então, uh, N coisas. Né? Então, desde meditação, por exemplo, mesmo agora na pandemia. Todos os dias, todos os dias, e não é obrigatório, mas é aberto para quem quiser. Tem uma meditação às 9 horas da manhã, de segunda a segunda, inclusive fim de semana. Meditação guiada todos os dias, então tem meditação para quem quiser. A gente tem práticas dentro da empresa, ah, tem yoga, que também ajuda bastante. Mesmo na pandemia também tem yoga, online também a professora está dando para quem quiser. E a gente tem práticas lá dentro, então a gente tem a questão de valores, na Gaia tem 10 valores muito fortes. Por exemplo, o primeiro valor é pratique a gratidão. Né? E a ciência mostra que praticando a gratidão, a gente vai ser mais feliz. Então, é, tem murais da gratidão, agora na pandemia a gente tem um mural online da gratidão. Então, um, um, um, um, um, um. Oi, oi. Agora, é, é, como praticar a gratidão se a gente está na pandemia, em casa, não tem né? Encontros presenciais, está tudo chato. Que, o que, que, que é para tudo? Você todos os motivos. É, é, só de você não <risos> estar no hospital, entubado, é, passando fome, já tem um motivo gigantesco para tá, ser grato. Né? Então é, nem, nem se fala, né? Então, é de, de ter Inclusive, saúde Inclusive, né? é, até é, é, ótimo você trazer isso, porque o que acontece com o estresse, com toda essa ansiedade. É natural da gente, do humano, trazer cada vez mais esses vieses né, inconscientes, negativos, o pessimismo, o corpo, né, tudo. Uh, e, e o primeiro índice né, da felicidade é exatamente a gente aprender a cultivar esse olhar um pouco mais positivo e a gratidão. Exato, exato. Então, por isso que eu estou provocando é. aqui, porque é, é, é a gente, pra gente é comum, né? Que, que lindo a gente poder já ter esse olhar mas ainda precisa. Muitas pessoas não conseguem nem entender o porquê. É muito difícil agradecer. E quando você Sim. começa com esse hábito e você fala para qualquer pessoa, fala hoje, me fala três coisas boas que aconteceram no seu dia. Talvez nem venha. A pessoa trava. Exato. a pessoa trava Então vamos lá, só quis fazer esse parênteses porque é muito muito revelador e ao mesmo tempo é a grande transformação a gente começar, começar por essa gratidão. Esse é o Sim. primeiro grande valor né, da Gaia. Esse é o primeiro grande valor da Gaia. E aí a gente tem agora na pandemia um painel online para colocar post-its de gratidão. E cada semana a gente determina uma pessoa, a gente escolhe uma pessoa que vai ser o guardião da gratidão para todos os dias lembrar a todos no grupo da empresa e aí das formas mais criativas de que ah, não esqueça de ser grato hoje. E fazem muita coisa super divertida para lembrar os outros. Então aí você vai estimulando a gratidão. E a gente tem N outras práticas, ah tem o o, tem o senhor gentileza, que é uma um das nossas, dos das nossas, nossos valores, é espalhe gentileza, engrandeça as relações, né? e aí trazer a gentileza para as pessoas. Um outro valor nosso é sorria e faça sorrir, então a gente deixa um ambiente muito leve, muito leve, a empresa tem um ambiente muito leve, e mesmo na pandemia, a gente tem encontros no Zoom com todo mundo, algumas vezes por semana, e que por mais que a gente falhe de trabalho de uma forma super divertida, então, o ambiente leve, ele ajuda na saúde mental também. Porque, por outro lado, a pressão, a cobrança, ela pesa na gente. né A gente tá faz está um monte de coisa, então a gente deixa de uma forma leve. Estar de uma forma leve não quer dizer que você vai ser complacente com a incompetência, com a má-fé. Mas você vai estimular pelo amor e não pela dor. É o que eu procuro fazer, sempre. Então, esse tipo de gestão mais humanizada, que daí você vai somando várias coisas. A outra coisa que acho que ajuda muito também é ouvir as pessoas ouvir. Então, por exemplo, agora eu pego uma vez por ano uh, e sento com cada pessoa da empresa uh, para ouvir a pessoa dela ela se sente reconhecida, ela se sente ouvida você pega um monte de informação para ajudar o todo uh, a gente tem metas para as pessoas também, que são metas pessoais, pode ser física, pode ser de relacionamentos então a gente traz isso porque a questão de relacionamento é uma coisa super importante para a saúde mental também né então a gente não quer que a pessoa fique Trabalha, trabalha, trabalha, esquece disso. Não, a gente quer que ela, que ela, que ela evolua como pessoa também. Então, são uh, N fatores que a gente vai fazendo para a pessoa ficar mais feliz e, e para ter uma saúde mental melhor. Legal, interessante você é, é, falar sobre essas metas, né, de uma forma um pouco mais integrada ah. e que a pessoa precisa ter relacionamento, precisa ser feliz. Por algum uh, tempo, né, os próprios escritórios, e aqui é um insight que, que veio para mim, eles começaram a ter mesa de pebolim, ter atividades, ter chefes de cozinha, é, para exatamente prender o funcionário ali e ele pensar 24 horas naquela empresa né? e foi aquele momento, uau, wow, isso é o boom da inovação, este é o boom do Vale do Silício e eu naquele momento eu já olhei e falei, hum, para mim aí tem é, talvez né, Exato. muito duro mas me, me lembrou lá aquele mundo da você é um pouco dura na, na fala mas assim aquela escravidão do mundo moderno onde eu contrato marido mulher tenho cama mesa banho e penso apenas 24 horas no meu negócio de uma forma egoísta exato é o e é aí o... você está me trazendo aqui tudo que eu sempre realmente acreditei dos modelos de negócios sustentáveis exato né? exato a gente é, é, são as algemas de ouro né também. Uhum. Nossa, tem tão legal, porque eu faço a academia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tomo café uhum. da manhã, eu almoço, eu janto na minha empresa, que legal, tem comida de graça. Mas você tá lá, né? O cara tá te prendendo lá. E aí você tem só aquele grupo de amigos, você tem só aquele... Uh, você tá só lá. Isso é, é, é bem complexo. Várias empresas fazem isso. Várias, várias, uhum. várias, várias. Inclusive, quando a gente mudou do escritório, aquele escritório lá aqui, aqui da Vila Olímpia é, eu propositalmente, eu não coloquei... É, e é super legal, né? Você conhece? É, é, eu, propositalmente, eu não coloquei um, Micro-ondas lá dentro. Sim. Para que as pessoas descessem para comer. Se bem que daí as pessoas, vários começaram a pedir depois, enfim, mas não consigo controlar, cada um faz o que quiser. Mas, um, porque, eu, na medida do possível, é importante você sair, tomar um ar, olhar para fora. Uh, todo mundo recebe ticket para comer, né? Que, bom, não tô sem grana. Não. Dá para ter grana, porque a gente, a gente sabe que a gente paga, né? Ticket, refeição, alimentação, tudo. então, Mas, uh, com esse intuito de que você uh, tem que ter vida, você tem que ter hobbies, você tem que ter outras coisas, né? Então, não, a gente não quer que as pessoas fiquem até tarde trabalhando, trabalho de fim de semana, não, não é o que a gente quer, não é. Eventualmente pode ser necessário, mas eventualmente uma exceção. Eu Sim. nunca valho a noite de trabalho na minha vida, nunca, nunca. Eu não acho isso não é um pouco isso. isso, não é isso. Isso não quer dizer, mas o ponto é que também tem uma coisa que eu vejo muito, escritório de advocacia, Especialmente. Uh, é comum os caras vararem a noite trabalhando e mandar minuta de madrugada. Mas, assim, não é produtivo. E daí o cara acaba chegando às 11 da manhã, não sei o quê. Ou, ou, ou de noite o cara vai ser muito menos, vai trabalhar devagar. Então é melhor você, tipo, concentra, trabalha, daí você conversa com alguém, seja feliz e tal. A vida é melhor, né? Do que você ficar só 24 horas. E é comum em escritório de advocacia é comum a galera varar várias noites por semana mas não está sendo produtivo, não está ajudando, está destruindo a saúde dessas pessoas, está envelhecendo pra caramba. É, acho que não é por aí. E, <risos> e eu ia te, é, te perguntar exatamente é, o que, que a gente diz né, para essa turma que está entrando no mercado, que busca por reconhecimento, que busca por satisfação. Você já falou lá no comecinho um pouquinho sobre isso, mas como a gente diz para eles que se eles começarem com esse olhar de que o propósito vem antes do lucro e de que essa liderança humanizada que tanto a gente valoriza, ela é treinável né? através de inteligência emocional, através de mindfulness, provavelmente eles vão ter mais sucesso, sustentável. O que que você traria de mensagem final aí para o pessoal? Legal. Minha um, mensagem é o seguinte, a gente está falando isso aqui, a Lígia e eu, um, não precisa acreditar na gente, mas se aprofunda, se aprofunda, vê se faz sentido o que a gente está falando. Ao invés de acreditar cegamente ou na gente ou no contrário da gente, que o contrário da gente é, é produtividade, lucro, corre atrás, tal, tal, tal, e não dorme, e entrega a sua vida pra, é, em prol, de, em prol do, da grana, é, olha o outro lado. É, se questione, fale assim, deixa eu ir atrás, para ver se realmente faz sentido eu ia atrás desse tal de propósito. Vê se tem alguma pesquisa que mostre que o propósito ele pode ser bom para gente. Vê se tem alguma pesquisa que mostra que você buscando autoconhecimento, você pode ser uma pessoa que vai ter um bem-estar maior. Vê se faz sentido você pesquisar e ver que líderes humanos são mais desejados do que os outros. Especialmente, que líderes humanos são mais felizes. Se questiona, não precisa acreditar na gente, não precisa. Mas vai atrás. Olha um lado, olha o outro, e aí é uma questão de escolha. Mas você vai escolher, poxa, não, realmente, deixa o ser humano de lado, deixa o meio ambiente de lado, o que eu quero mesmo é ganhar o meu primeiro milhão daqui a três meses. Ótimo, corre para lá. Ou não, deixa eu pesquisar mais, deixa eu buscar autoconhecimento, deixa eu passar a meditar direto, deixa eu começar a me aprofundar nas questões humanas nas... e ver o que isso pode trazer para mim. E aí você escolhe, eu acho que é uma questão de escolha, não sou eu que vou convencer. Eu posso, O meu papel aqui é compartilhar a minha experiência uh, nesses uh, mais de 20 anos trabalhando e que uh, me trouxe até aqui e que para mim é um prazer poder uh, compartilhar as coisas que eu aprendi, né, para cortar caminhos de outros. E para mim, uma coisa importante é, como eu, é sempre ler, eu leio muito. Então, ao ler, você consegue uh, pegar a experiência de outras pessoas que quiseram compartilhar isso e vai agregando no seu repertório né? e quanto mais você conseguir agregar ferramentas no seu repertório mais você vai conseguir lidar com esse negócio completamente incerto e volátil chamado vida que por outro lado é maravilhosa. Excelente, João. Uh, você Legal. medita? Medito, medito. Desde muitos quando? Anos. Boa. Uh, meditação mais formal desde 2010. Mas antes, eu faço yoga desde 2006. E do yoga é uma parte de meditação. Uhum. Mas, enfim, o yoga está muito ligado. Mas de forma mais formal, desde 2010. E o que, que a meditação trouxe de benefício para você? Ah, eu acho que é um, benef... é um... É um bem-estar maior. É uma clareza nas ideias maior também. É... Ter mais ideias também. <risos> Eu acho que que é isso, né? Você, é, a, a, eu, eu, eu, eu vario, às vezes eu faço por um tempo, é, fiz a transcendental, depois mindfulness, às vezes eu faço meditação da bondade amorosa, que eu acho muito bacana também, né? traz uma, uma um ponto positivo assim para você, um lado mais amoroso, mais compassivo. Então eu acho que, acho que a meditação ela, ela é um componente que ajuda a gente a ter uma a ter uma vida melhor. Excelente. João, muito, muito obrigada pelo seu tempo por estar aqui com a gente compartilhando toda essa esse seu conhecimento, a sua sabedoria, na verdade né? é, Super te agradeço, né? não tenho nem, nem palavras para dizer Eu sei o quanto você é ocupado, mas o quanto você é generoso também né? Não é a primeira vez que ah, a gente é, conversa, então muito obrigada mais uma vez